Nina não, aqui não, Nina! Aqui não, Nina! Ai! Não. Meu Deus. Nina. Ai Nina. Ela veio certinho em mim, <risos> Agora eu vou comer dentro do barco mesmo, porque... Ah, tá aqui, mesmo. aqui é mais e ela já não vai sair dentro do barco, e para não ficar penta e sair do barco, ela resolveu pescar e comer dentro do barco, gente. Junto, <risos> Fazendo um passeio pegando a rodada Ai, que pelo lindo, né? Gente? mas é bonito né alguém já viajou eu com de tá com um bicho desse dentro do barco comendo Ô, oh, tadinho, tá, já só tá tudinho tudinho dentro. vai lá, hein? Agora vai Olha só. Agora vai vai vai vai vai vai vai Tomei lá dentro do barco e foi embora pra água de novo. Onde que ela foi? Vai lá, rapaz. Não, onde? Lá, lá, lá, já de lá. Acabou a saída,